Bom, tchau pra vocês, amanhã eu gravo mais vídeos pra falar um monte de coisa aí. E eu vou mandar um abraço pra Ana Paula Teixeira, um abração Ana, fica de pé o convite que eu lhe fiz e um abraço para todos que estão aí do outro lado do não sei aonde. Tchau, tchau.